Não sabeis, senhor, quão agradecidos vos ficamos. Ah, obrigado, senhor. Fico-vos eternamente grato. Ah. Não me agradeceis a mim? Não, agradeceis. Ah, é a vara indicativa de fúria divina. Ah. Onde é que se come por aqui a esta hora? Sabedes? Saber. <coughs> Ias dizendo alguma coisa, Pedro? Eu? Não, não, senhor. Eu? Pareceu-me que ias fazer uma correçãozinha. Co corrigir? Mas corrigir o quê, senhor? Então se vós sois de uma perfeição que até deixa uma pessoa abananada? Ah, bom. já é a altura de começar aqui a haver algum respeito pelo maior.